Saí de casa com uma certa quantia comigo. Gastei metade do que tinha e, em seguida, dei 3 reais de gorjeta. Continuei e gastei a metade do que tinha e, novamente, dei 3 reais de gorjeta. Além dessas duas vezes.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 nas quatro operações. Porque vai ter situação que você vai dividir e diminuir e vai ter situações que você vai multiplicar e somar. Então é um probleminha que envolve as quatro operações. É um probleminha clássico que envolve as quatro operações. E para resolver esse tipo de problema, a técnica R nós ensinamos o um macete para os nossos alunos. Estou até falando demais nessa aula. Estou revelando um pouquinho da nossa caixa preta. Hein? Isso aqui é exclusivo para os nossos alunos. Qual é o macete, Marcão, que você tem para matar esse tipo de questão? É o princípio da regressão. Vamos utilizar aqui o princípio. Da regressão ou reversão. Ou seja, eu vou voltar com a questão fazendo as operações contrárias. Se na ida eu divido, na volta eu multiplico. Se na ida eu subtraio, na volta eu somo. Aí, vamos lá. Eu vou montar aqui o esqueminha. Ó, o que está que acontecendo aqui no problema? Vamos lá. Ó ele tinha aqui uma certa quantia vou traçar uma linha aqui que vai facilitar a minha vida Ó, ele tinha aqui uma certa quantia aí no primeiro momento né, a gente não sabe o valor aí o que, que aconteceu ele gastou a metade do que ele tinha e doou né? e deu Três reais. Aí ele fez isso algumas vezes. Ó. Fez isso quatro vezes. Ó. Ele dividiu e doou três reais. Ele dividiu e doou três reais. Uma, duas, três. Ele dividiu e doou três reais. E no final das contas, ele ficou com quanto? Com 17. Com 17. Aí o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou melhorar isso aqui, tá? Ficou meio, meio feio. Vou deixar aqui em branco. Ficar melhor assim em branco do que tá com esse negócio aqui. Vamos lá. Agora você vai entender melhor. Então, ele fez isso 4 vezes. Agora eu vou aplicar o princípio da regressão. Eu vou reverter, eu vou voltar com as operações contrárias. Ó. Subtraiu 3, somou 3. Então, 17 mais 3 vai dar quanto? 20. Dividiu por 2, vai multiplicar por 2. 20 vezes 2, 40. Subtraiu 3, vai somar 3. Vai dar 43. Dividiu por 2, ó, vai multiplicar por 2. 43 vezes 2 vai dar 86. Mais 3 vai dar 89. Aí vamos lá, dividiu por 2, multiplicou por 2. Vamos lá, quero a sua participação. Quanto é que dá 89 vezes 2? Vamos lá, faz a continha aí para o tio Marcão, 89 vezes 2, vai dar quanto? Quanto é que dá 89 vezes 2? Bom Marcão, 89 vezes 2 vai dar 178, mais 3 vai dar 181 vezes 2 vamos lá, 181 vezes 2 vai dar 2 vai 1, um 3 vai dar 300 360 e 2 então esse é o valor que ele saiu de casa então olhando aqui